Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Papo de Quinta, que está em seu terceiro ano. Com esse vídeo estamos retomando essa nossa série que nos permite o exercício da reflexão filosófica um pouco mais profundamente. No vídeo anterior, refletimos um pouco sobre a forma como determinados aspectos da condição humana, sobretudo aqueles relacionados à nossa psique, são concebidos e quais as influências isso pode ter na nossa vida cotidiana, na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Nesse e nos próximos vídeos refletiremos um pouquinho sobre consciência. Esse exercício irá contribuir para que nós compreendamos melhor o conhecimento adquirido previamente e também nos permitirá colocá-lo em prática. Mas, afinal de contas, o que é consciência? Normalmente, costuma-se definir a consciência como sendo um aglomerado, um conjunto, um grupo de atividades psíquicas experimentadas nesse exato momento, ou seja, vividas no presente. Essa relação da consciência com acontecimentos presentes poderia, pelo menos em tese, tirar do homem todas as possibilidades de exercer a consciência. De um ponto de vista filosófico, até mesmo psicológico, o presente não pode ser mais importante dentro de uma linearidade qualquer que o passado ou que o futuro. Nesse aspecto, a consciência poderia ser definida como uma capacidade que o ser tem de se movimentar no tempo e no espaço, ponto a ponto, como se ele vivesse num contínuo presente. Então, para nós, é preferível conceber a consciência como sendo uma memória. Há uma concepção que trata a consciência como sendo um por em ação, como uma certa organização de conhecimentos, como uma operação que cumpre de maneira unificada uma intenção dentro de um propósito. Poderíamos, então, afirmar que a consciência é a execução de um ideal com fundamentos sólidos que possibilitam a concretização de objetivos exatamente como foram planejados. Segundo o filósofo argentino Jorge Anjel a consciência é, sobretudo, uma memória preparada para tarefas do por vir e estar nessa tarefa com toda a alma. Ou seja, a consciência pressupõe o um preparo do ser para lidar com possibilidades do vir a ser, do futuro, sem que o ser seja captado, seja captado, nas tramas desse futuro. Mediante o que expusemos até o presente momento, é possível, então, se obter todos os elementos necessários para compreender e conceber a consciência de forma que essa concepção, essa compreensão não fique limitada apenas a fatos do presente. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu joinha. Inscreva nas nossas redes. Comente, nem que seja com um comentário de engajamento, o nosso conteúdo. Compartilhe com seus amigos, com aqueles que você ama e que você pensa que Será fator de soma esse conteúdo na vida. Fique por dentro dos nossos conteúdos, ativando o sininho. Assim você não perderá nenhuma de nossas publicações. Te esperamos no nosso próximo vídeo. Tchau!